O aumento das passagens de ônibus e metrô, que passou a valer no começo da semana, ainda está dando o que falar. Deputados distritais convidaram o secretário de mobilidade para explicar o motivo do reajuste. Tudo acertado e confirmado na hora da reunião. Cadê o secretário? Ele não apareceu. A passagem com valor quebrado está dando até briga dentro do ônibus. Dentro do ônibus hoje mesmo teve uma discussão, porque o rapaz falou que queria os 15 centavos dele, o cobrador disse para ele aguardar que ele não tinha. Com tanto problema com falta de troco, o governo anunciou que as passagens que aumentaram na segunda-feira para R$ 2,75 e R$ 3,85 vão diminuir 5 centavos. E teve reunião na Câmara Legislativa para discutir a suspensão do aumento todo. O secretário de Mobilidade, Walter Casemiro, foi convidado neste ofício para debater sobre o pedido de suspensão. Mas não veio. A gente se surpreendeu porque o secretário de mobilidade não estava aqui. Estava a equipe técnica da secretaria. Foi insuficiente porque a medida de aumento de passagem é uma medida política do governo. Cinco parlamentares, representantes de movimentos sociais e técnicos da Câmara, ouviram explicações de um subsecretário, um diretor e auxiliares da Secretaria de Mobilidade. Eles informaram que o aumento era para ser de 16% para cobrir o rombo no valor que o governo repassa para as empresas de ônibus. Mas o GDF fechou o reajuste em 10%. Afirmaram ainda que as empresas vão renovar 2.400 ônibus este ano e garantiram que isso não vai ter impacto sobre o valor da tarifa. Está no contrato. Na prática, os deputados só devem tomar uma decisão sobre o tema no começo de fevereiro, quando todos voltarem do recesso. É quando a Casa vai avaliar se coloca em votação o projeto que derruba o aumento. Medida que não é considerada muito eficaz, pois pode ser questionada na Justiça. Enquanto isso, um grupo de servidores da Câmara vai avaliar os dados que serão enviados pelo GDF, para tentar entender o porquê desse aumento. A Secretaria de Mobilidade justificou a ausência do secretário na reunião. disse que houve um mal entendido, que o secretário achou que a agenda seria na próxima terça, quando ele vai à Câmara.